menor silva bora ei meu amor ei meu amor ei meu amor como é que é mesmo vamos tomar uma aí junto Corre da polícia de mão dada <risos> Ta, ta, ta, ta, ta, Vamos tomar ta, ta, juntos ta, hum. ta, ta, ta, juntos e aí meu amor, como é que é mesmo? Vamos tomar baculé junto. Corre da polícia de mão dada Corre da polícia de tá Vamos tomar bácula aí juntos. Nem é falando não, mas ano que vem nós vai ter que fugir dos militares juntos. Nós dois, mãozinha dada.